É, meus amigos, as filmagens de Mortal Kombat 2 Que deveriam ter iniciado aí em janeiro desse ano De acordo com o Macat Brooks Acabaram não acontecendo Devido até mesmo a algumas postagens do Todd Gardner Mas em notícia recente e quentinha Que me marcaram lá no Twitter Inclusive já agradeço de antemão aí A galera que me marcou novamente Poder ficar por dentro dessas novidades e tal Pelo jeito nós já temos data Pra que essas filmagens possam começar E também uma data de término, cara Quanto tempo eles vão levar Pra poder fazer a gravação completa do filme ali para depois iniciar a fase de pós-produção, a gente vai conversar sobre tudo isso daqui, inclusive sobre o envolvimento do Ed Boon nesse projeto. Saudações, Delícia Caio Nobre. Vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal. Se você tá curtindo a cobertura da franquia como um todo, deixa o likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site, camelo.net é para poder ficar por dentro lá das críticas de filmes, análises de jogos e notícias e considere se tornar um membro aqui do canal poder ter acesso a recompensas exclusivas como o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos sorteios exclusivos para membros e também o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos se você não puder só deixa um comentário sobre o que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje assiste até o final que já ajuda muito em nosso trabalho beleza galera? então vamos lá primeiro de tudo vamos traçar aqui uma linha do tempo rapidinho para vocês entenderem exatamente tudo o que está acontecendo e como se iniciou aí essa ideia de que o filme começaria a ser filmado em janeiro. Primeiro, cara, eu resgatei aqui pra vocês uma postagem do Macad Brooks 11 meses atrás, tá? Onde ele foi o autor aí que disse que o filme começaria a ser filmado em janeiro deste ano, coisa que não aconteceu. Esse rapaz aqui no Insta tinha feito uma postagem lá marcando o Macad Brooks que recompartilhou o post colocando os dizeres como vocês podem ver aqui, ó. Nós começaremos as filmagens em janeiro. E aí aguardamos ansiosamente janeiro deste ano, as filmagens não foram iniciadas, e nesse meio tempo a gente estava acompanhando lá a inclusão do Jeremy Slater, que é o escritor do novo filme, do Mortal Kombat, não é mais o Greg Russo que escreveu o 2021. E além disso, nós também descobrimos que o Ed Boon está tendo um envolvimento bem mais próximo neste novo filme. E aí, meus amigos, falando sobre o nosso querido Bumbum, Bum, em dezembro de 2022, né, no ano passado, no último Ask Me Stuff que ele fez lá, respondendo coisas relacionadas ao próximo jogo do Mortal Kombat também, né, o Mortal Kombat 12, inclusive nós já fizemos vídeo sobre isso daqui, trazendo esses Ask Me Stuff dele, Teve um em específico que eu não lembro agora, se a gente trouxe em vídeo aqui pra vocês, onde perguntam pra ele sobre o novo filme do Mortal Kombat e o Ed Boon foi lá e respondeu isto, meus amigos, ó, lendo roteiros emocionantes. Então assim, levando em consideração que o nosso querido Jeremy Slater é o cara que tá criando aí o roteiro do Mortal Kombat 2 e o Ed Boon tá fazendo aí, digamos, a sua consultoria, uma coisa que a gente já pode imaginar é que as filmagens não começaram em janeiro desse ano, justamente porque eles estavam meio que validando esses roteiros aí. O Ed Boon realmente deve ter tido um peso muito grande na construção dessa nova história para Mortal Kombat 2, para eles não terem começado na data que o McAd Brooks falou lá no seu Instagram. Eles devem ter pensado assim, olha, o Ed Boon né, deve ter olhado aquele roteiro, feito a consultoria lá que ele deveria fazer desde o primeiro filme, 2021, e falar, gente, isso aqui não tá legal não, eu vou sentar com o Jeremy Slater ali, nós vamos tentar chegar num acordo, vamos construir esse negócio direito, poder fazer um filme muito melhor do que o primeiro, porque pelo amor de Deus, o Boon deve ter dado uma catracada na galera lá, principalmente por conta da inclusão de algumas coisas muito zoadas que a gente sabe que o filme tem, principalmente aquela questão da marca, né, que dá poderes ali, pelo amor de Deus, Bubum, coloca seus poderes aí de co-criador dessa franquia e retira esse negócio da marca, a gente não vai reclamar se não voltar com esse conceito aí pro Mortal Kombat 2 e cada um ali ter os seus poderes e de buenas, entendeu? Então eu imagino que eles fizeram esse adiamento aí das filmagens do Mortal Kombat 2 de janeiro para essa outra data que eu vou mostrar aqui para vocês, por conta do envolvimento do Ed Boon, e também, e também eu imagino que possa ter um dedinho ali relacionado a algo também do Mortal Kombat 12 que tá vindo, de repente poder casar uma espécie de trailer com o lançamento do jogo, que a gente sabe, de acordo com os Zaslav, que vai acontecer ainda esse ano, a gente não tem ideia do período, até porque o jogo ainda não foi anunciado, mas a gente imagina que seja algo ali em torno de outubro, novembro e tudo mais, e pode muito bem sim casar com com um trailer desse novo filme e eu vou mostrar para vocês por que Logo mais, mas antes, eu tenho que mostrar pra vocês também Algo do nosso querido Todd Garner Que isso foi em março desse ano Que cobraram dele um trailer do Mortal Kombat 2 Como vocês podem ver aqui E ele simplesmente respondeu A gente tem que filmar primeiro, cara A gente não começou as filmagens Então isso aqui foi uma confirmação, né? Na verdade foi a confirmação De que o filme realmente não tinha iniciado as filmagens Porque até então a gente não tava sabendo de nada E não tinham falado nada na internet E aí veio esse tweet dele aqui pra poder confirmar No entanto... Recentemente, meus amigos, nós tivemos aí essa notícia aqui, ó, que mais uma vez eu gostaria de agradecer a galera que me marcou aí no Twitter poder ficar por dentro disso aqui, do portal Max, HBO Max, aqui como vocês podem ver, falando o seguinte. As filmagens de Mortal Kombat 2 irão ocorrer na Austrália e devem começar em junho, com expectativa para... Terminar em setembro Simon McQuaid volta a dirigir A sequência que foi escrita por Jeremy Slater Simon McQuaid aí, diretor do primeiro filme Pelo amor de Deus Espero que ele faça um trabalho melhor do que ele fez nesse primeiro filme Porque em termos de direção A questão de cortes e tudo mais ali Tem influência assim no diretor Tomara que as sequências de ação, de lutas e tudo mais Que é o grande forte do Mortal Kombat Sejam melhor editadas Por assim dizer, pra gente não ter momentos esquisitos Como a gente teve ali no 2021 Vocês sabem muito bem do que, é que eu tô falando que a gente já comentou sobre isso daqui várias vezes. Então, assim, galera, ó, pelo que foi falado aqui, as filmagens vão começar já no mês de junho, que pode ser que ocorra também o anúncio do Mortal Kombat 12. Estamos ainda no mês de abril, estamos aí aguardando pacientemente por esse anúncio, sem expectativas para a gente não se frustrar. Mas o mês de junho é uma das datas que eu comentei num vídeo recente sobre o MK12, onde tem a Summer Game Fest, que é um palco muito provável para esse jogo ser anunciado. Ali eles vão começar as filmagens de acordo com esse post e terminar em setembro. E aí, com relação à questão que eu tava falando ali, né? Do jogo lançar e aí a gente tem um trailer do filme também e tudo. Comemoração dos 30 anos, vai ser um pacotão de coisa aí do Mortal Kombat. Por que que eu acho que eles podem sim aproveitar o gancho do MK12 para poder vir com o um trailer do filme. Ele termina suas filmagens em setembro, vai ser mais ou menos quatro meses de filmagem ali, que foi basicamente o mesmo tempo que eles tiveram 2021 para poder fazer isso. E aí começa a fase de pós-produção, onde é que eles vão fazer edição, onde eles vão fazer os cortes, montar o filme ali direitinho, colocar os efeitos e tudo mais. E aí, cara, se pensarmos que o jogo vai ser lançado, né, o MK12, entre outubro e novembro ali, vamos colocar novembro, tá? eles vão ter basicamente dois meses aí para poder criar um trailer pra gente do filme, pra poder divulgar, de repente, junto com o lançamento no novo jogo. Eu acho que seria muito da hora, e aí a expectativa de lançamento do filme seria para 2024, até porque, cara, esse ano, se tudo correr como a gente imagina, tem Mortal Kombat 12, e nós também temos, não podemos esquecer aí, de Mortal Kombat Cage Match, a nova animação aí, né? A gente teve ano passado o Snowblind e ele já viu anunciado também no ano passado que este ano, nós teríamos aí Mortal Kombat Cage Match Então não faz sentido, por exemplo, eles lançarem dois filmes Embora um seja animação e o outro seja live action No mesmo ano Eu acho que eles realmente têm que focar em um em 2023 Que é o Cage Match E aí em 2024, né? Eles vêm com tudo aí com o Mortal Kombat 2, se Deus quiser, arrumando muita coisa zoada que eles trouxeram no Mortal Kombat 2021. Com o envolvimento do Ed Boon, que eu acredito que foi um dos fatores deles terem atrasado o início das filmagens por conta de revisões em roteiro e tudo mais, pode ser que venha um material legal aí pra gente, pessoal. Só nos resta esperar e eu acho que nas próximas semanas aí eles já devem divulgar quem serão os atores que vão interpretar os personagens Muitos deles a gente já imagina Mas nós teremos escalações de novos também Como qualiang Que é o outro Sub-Zero que deve aparecer Johnny Cage que tá todo mundo ansioso poder saber De repente um Smoke Entre outros personagens aí também E tudo que for saindo eu vou trazendo aqui para vocês Poder deixá-los muito bem informados Beleza meus amigos? Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido esse videozinho Deixa aqui embaixo nos comentários agora Como vocês acham que vai ser o esquema desse filme aí Eles começarem a se filmar em junho, terminar em setembro vocês acreditam que eles possam lançar um trailer ainda esse ano, eles vão empurrar esse negócio mais pro ano que vem, essa chegada do trailer e tal, para poder casar um pouco mais próximo talvez do lançamento do filme deixa aí embaixo suas expectativas com relação ao envolvimento do Ed Boon também e tal, eu vou adorar ver os comentários de todos e mais uma vez não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e fuemos meus amigos